E aí Clangeldon aqui, hoje a gente está vindo com um unboxing, um desencaixotamento, não é o foco do canal, mas sempre que a gente adquire um produto novo assim, eu gosto de fazer. Tá aqui a menininha, a ASUS, a gente comprou uma RTX 3060, ela é de 12GB e é isso, ela é da ASUS. Tá? <risos> Tem aqui o Raytrace Trace DLSS, que eu não sabia o que era até outro dia, aqui a lateral da caixa. Está fazendo sombra em cima, mostrando todo o nosso profissionalismo no box A parte de trás, alguns detalhes aqui da, da placa. Um detalhe que a gente comprou e, e sem dar uma olhada, era as portas. Né? A gente teve que comprar um cabo, porque o nosso monitor não é muito novo. Já mostrou. Tem um ledzinho, um software de formas aqui as entradas e um QR Code e o, o código que eu não sei nem se eu podia estar mostrando não é paciência nada não aqui a lateral bonitinho parte de cima E a parte de baixo Feito na China Com sorte Com sorte Essa placa não foi usada Para minerar bitcoins Isso foi vendido tá aí Já vamos abrir Vamos abrir aqui lateralmente Com uma mão só uma caixa dentro da caixa, que bom se tiver um adaptador para HDMI eu vou ficar muito triste ó, Asus in Search of Incredible tiramos a caixa aí tem o Mini -min. É isso, rapaz, é só isso mesmo Ô louco Nem no manualzinho mas... Ah, tá aqui <risos> Manualzinho Como é que funciona Como é que instala E em vários idiomas Aqui provavelmente é uma garantia Da fábrica Aqui um cartão Olha, é um card, aí você vai colecionar, cara. E aqui, um muito obrigado aí por torrar a sua grana. Ó, tá aí dentro, reclusa. Vamos abrir com carinho. Muito caro. <risos> tá muito caro essa coisa. É, tá muito desproporcional o valor, aqui Ó, é. será que a gente tá... tá podendo pegar? É bonitinho, eu peguei da Mini, da Mini, né? É um do Mickey, eu preferi da Mini. E tá legal. Tá é cheio de plastiquinhos. Que o meu microfone provavelmente não capta. E é isso aí, peraí. Aqui é a parte de trás dela, As entradinhas todas protegidas. E é a parte da frente das ventoinhas. Vamos tentar puxar o plástico. Esse plástico aqui vai é meio complicado, viu? Ele é meio grudado por todos os lados. Mas esse aqui, ó. tudo hein? Muito bom mesmo. Ó. Oh. Tá hora hein? Esse aqui não está muito bonito não, o jeito que tirar. as entradinhas, que beleza. É uma DVI. Isso. Minha mãozona está na frente, não dá nem para ver nada. Que diferença da esquerda para a direita, hein? Ó. Agora falta o tipo de esse último plástico eu não consegui desvendar como é que tira mas tá aqui melhor tirar do que esquecer e aí depois derreter tudo bem. beleza, tá aí o unboxing, eu vou instalar e depois a gente vê o que faz tá aí, olha instaladinha, bonitinha você pode ver que eu prezo muito pelo gerenciamento de cabo, né? Tá tudo muito bem organizado, né? E tá aqui a placa antiga, a 1060, me serviu muito bem, vou ver se eu consigo vendê-la. Ela também tá bem suja porque eu mantei o gabinete aberto. Ó, isso aí, vamos botar para rodar ver o que que vira. Ligou? Ó que bonitinho, o LEDzinho chique. Ó, tá bonito, hein? Olha só que beleza, já instalou tudo, agora de placa de vídeo nova eu vou poder jogar o que eu tanto queria. Isso aí pessoal. Enquanto eu instalo aqui eu vou vocês a vocês assistiram esse unboxing meio esquisito que eu sempre faço, muito obrigado, deixa o seu like se gostou, deixa suas dúvidas aí no comentário, eu, eu escrevo a respeito, respondo se possível e fica assim. Até o próximo vídeo, viva a amizade. E eu vou